É de, né, que participa de uma história homônima Do Gabriel Infante O Gabirote, o que criou aí Esse personagem Tanto quanto controverso Não controverso por nenhum tipo de polêmica É porque é, a é, gente é não sabe se o ama ou se o odeia Ou se Só o odeia mesmo É meio que esse que é, o, que é a questão O Gabriel Infante faz um monte de coisa aí Na internet, faz bastante tempo já Com histórias, né, especialmente com relação a tirinhas Eu acompanhava muitas coisas dele Especialmente do Farofa, que é o... <risos> Um personagem inspirado no, no cãozinho dele mesmo. E ele começou a fazer, pelo menos que eu saiba, a primeira postagem que tem no Twitter do Alienaldo é por volta ali de, de janeiro desse ano. E ele tem lançado com uma consistência muito invejável, várias páginas novas dessa história, gratuitamente, online, pra você acompanhar. E tem sido muito divertido ver todo esse processo, todo esse uh, desenrolar dessa história. E é legal como que é encaixado as coisas, né? Porque você é apresentado alguns elementos, depois as coisas não são exatamente como você havia imaginado. É, tá sendo muito divertido acompanhar todo esse processo. Então, fica aqui a minha recomendação pra você. Se você não conhece esse personagem, é, prepare o seu coração. Porque são temas, assim, que, que você, fica, você fica abalado, você fica cutucado. E eu acho que isso que é o legal de, um, de uma linguagem que, a princípio, é, é, é aquela questão toda que eu queria até ter feito mais textos sobre isso, que é a questão sobre linguagem visual e a comunicação com adultos. E linguagem visual no sentido de design de personagem, né? Porque existe muito dessa noção ainda de que um design fofinho como o do Alienaldo, deveria ser exclusivo para falar com crianças, como se o design em si já fosse uma manifestação da intenção do autor. É... Por exemplo, um monte de regulações sobre publicidade infantil no Brasil Recorrem um pouco disso Nessa ideia de que há como verificar visualmente Se algo é criado para afetar o público infantil E essa prerrogativa de que esse design mais simplificado, fofinho, bonitinho é, tem esse propósito, acaba não dando muito certo quando você vê o contexto onde, no qual esses temas e essas histórias acontecem, que são histórias muito mais tensas. O que eu tenho feito recentemente também, graças também ao incentivo de ver o trabalho do, do Gabriel, é, que é com as minhas historinhas aí um pouquinho mais... Uh, com assuntos mais tensos também, assim, ou com uma pegada mais é, mais dark com os, os mascotes brasileiros aí da nossa infância, é, também brinca um pouco com isso a, a, Porque o adulto já foi criança E gostou daqueles designs, daquelas opções, daqueles negócios Então a gente tem uma conexão de nostalgia E a gente já sabe ler essa linguagem Então, por mais que a gente tenha sido apresentado, logicamente, a primeira vez Ao desenho cartoonizado, vamos dizer, na infância Ele não é exclusivo da linguagem infantil E isso não pode acontecer, sabe? Eu acho que isso é um, é um tema que eu queria muito mais... Pesquisar e desenvolver e, e, e, sei lá, produzir algo mais sólido com relação a isso Essa era uma das minhas ambições na faculdade No curso de comunicação, de publicidade e propaganda que eu fiz Que é primeiro comunicação social e, Mas eu, eu acabei nunca indo pra frente com essa ideia Porque ele não, não, não encaixava tanto Mas eu acabei brincando um pouco com o mascote Mascote é uma coisa que eu sempre gostei sempre achei interessante Porque na minha cabeça foi assim É o lugar onde eu vou conseguir me inserir Unindo desenho e unindo publicidade em uma coisa só Mas esse vídeo aqui também é sobre como eu fiz este personagem 2D do Gabriel Parecer um personagem 2D mesmo em 3 dimensões Se você jogou algum jogo de Play 2 do Naruto <risos> Você deve lembrar que em diversos desses jogos, eles resolviam ali o personagem com contornos externos. E eu sempre ficava, como é possível fazer um contorno externo que sempre se adequa ao ângulo de visão que você tá vendo, sabe? Porque o contorno externo não pode ser um objeto... 3D ali, porque senão ele, ele ia ficar... Mas isso, pessoal, é possível graças a uma ferramenta que é o fato de que faces em 3D tem dois lados, um lado externo e um lado interno. E normalmente a gente manda o computador desenhar, a gente manda o computador uh, deixar visível a face externa desse objeto 3D. Então, uh, por exemplo, se um personagem abrisse a boca e você conseguisse visualizar dentro da boca dele, você veria a parte interna do crânio aqui Tipo a parte de trás da cabeça Só que por dentro Ou você veria um vazio é... Então isso depende se o tal do Backface Culling está ativado O Backface Culling Ele deixa com que as faces internas sumam quando isso tá ativado então, a parte interna desaparece. E se você inverter o Backface Culling? E se você fizer com que a parte externa dos objetos suma e só fique a parte interna dos objetos? É como, é, Tudo vai virar côncavo, como se fosse uma tigela Independente do objeto que você tá vendo Você sempre vai ver a face Que é a, a, a parte interna E de trás dele Isso é esquisito, mas o que isso deixa possível Acontecer então, é que você tenha Uma linha de contorno Porque se você pegar esse, esse modelo Que você tá vendo aí Se eu pegar ele e expandir ele Crescer ele E inverter a direção das, das faces Eu vou conseguir ter uma borda em volta, que seria da mesma cor. Se eu pintar esse objeto inteiro de preto, ele vai ter uma borda que é... E só vai aparecer uh, a face de dentro. Então é muito louco, porque você consegue ter... Um objeto do avesso em 3D E isso é muito doido, porque não, não faz sentido uh, prático O mundo real não permite esse tipo de coisa e Então ele é algo puramente do 3D mesmo, quando você para pra pensar Mas é engraçado que o contorno, que é algo que não existe no mundo real né? A gente tem o contraste, sim, entre cores e superfícies e tudo mais E tudo isso gera contraste e dá a aparência de que existem linhas, né? Mas o contorno não existe no mundo real E no 3D, que em tese parece mais distante do 2D do que uh, o, o contrário né? A gente tem é, Eu acho muito interessante que tudo isso o, o 2D e o 3D compartilham Muito mais coisas do que a gente imagina é, E meio que o propósito Aqui então era um, um pouquinho Resolver isso daí, mas eu não me apoiei Somente nessa, nesse fundamento De inverter uma face Para conseguir ter um contorno preto Eu também segui alguns tutoriais de um canal Que eu vou deixar aqui na descrição Fez um material muito interessante Dentro do Blender que eu vou até mostrar para vocês como é que funciona, mas ele meio que utiliza as fontes de iluminação para escolher a cor que vai usar, e você escolhe manualmente essas cores, então eu posso ter personagem de uma cor, a luz de outra, e meio que escolher como se fosse uma pintura digital mesmo, sem ter que fazer isso é, de forma realista, não vai ser uma iluminação realista, vai ser uma iluminação mais artística, isso é maravilhoso ter esse controle dentro do 3D, porque o que sempre acontecia com 3D comigo era isso, era tipo, tá agora eu tenho que desenvolver toda uma lógica aqui dos materiais e tudo mais e era meio complicado fazer isso nesse processo que você tá vendo aqui também é o, até onde a gente vai né Guilherme o que que você fez nesse modelo bom você viu que eu modelei ele aí inteirinho eu coloquei algumas partes dele coloridas só para ter uma noção bem clara do visual dele o que tava acontecendo mas depois eu fazer uns ossinhos pintar algumas influências eu fui fazer que nem eu fiz com aquele dogão criar ali uns shape keys para ele para a gente poder ter um pouquinho de animação facial nem que seja muito simples e eu queria muito testar o quanto que dava pra isso daí funcionar, né? O personagem do Gabirocho também tem a boquinha, que muitas vezes fica lateralizada, sabe? O, o personagem tá de frente, mas a boca sempre tá, né, no canto mais próximo aqui, ah... Uh para sair do rosto. Eu falei, vou tentar girar a boca dele, ver se funciona, e, e, e funcionou, vamos dizer assim, né, sendo que não vai ter tanta iluminação direta ali em cima, dá para fazer funcionar com certeza. Eu testei ali os ossinhos, é muito importante testar os ossos, ver a posição onde o osso tá também influencia muito, né, na, na divisão, mas como é um modelo mais ou menos simples e que eu fiz ali pensando nisso, é, por sorte, esse processo não foi muito complicado e a pintura de influências foi relativamente simples. É, é... Guilherme, o que é pintura de influência? Ó, você tá vendo aí que cada ossinho desse que tá no corpo vai ter uma influência, vai ter um domínio ali sobre uma certa parte do corpo deste boneco, sobre uma, uma certa porção dessa malha 3D. Então, ali na perninha, ó, eu tô fazendo com que a influência daquele osso da perna termine antes de chegar na camisetinha, porque senão, quando eu tava mexendo a perninha, a camiseta tava dobrando inteira. De vez em quando acontece uma loucurinha... Aí, tipo, um, um, um, um, um osso do dedo dele tá mexendo a sobrancelha lá do canto esquerdo do rosto. Aí você tem que. Aí você vê a sobrancelha mexendo e você fica, por que, que a sobrancelha tá mexendo? Aí você tem que ir de osso por osso, achar o osso que tá dando problema. Tá, Guilherme, o que, que você tá falando de novo de 3D? Primeiro, o primeiro motivo é porque eu gosto bastante, você já sabe, eu acho muito divertido a possibilidade do 3D, porque o 3D é um fantoche. Ele é um fantoche que você cria. Eu adoro fantoche. A ideia é de você poder transformar algo em uma coisa que pode. Pois... Atuar, que pode ser movimentado O legal do fantoche é que você tem uma movimentação Em tempo real ali com aquele Modelo que existe O legal do 3D é que Uma vez que você tenha ele pronto, você pode fazer Coisas que um fantoche nunca poderia Você pode fazer ele andar, pular, voar Em múltiplos e diferentes ângulos De câmera, aí você já tá vendo que tem um contorno Mais ou menos funcionando Esse daí, esse contorno ainda tá funcionando Acho que da maneira errada, depois eu vou fazer Um contorno que funciona é, de uma maneira Um pouquinho mais certa, é que ele é um efeito, sem que eu tenha que duplicar a quantidade de faces, né? Porque, Guilherme, se você disse né, que o contorno é o mesmo modelo, só que inflado, e tem o um modelo e uma cópia do modelo, então você tem duas vezes o número de... duas vezes mais pesado pra carregar esse personagem? Eu acho que é. Então, <risos> eu acho que desse jeito aí ele fica menos pesado pra processar. No final das contas, eu, eu fiquei olhando pra isso e pensando, nossa, essa estética já existe sabe Essa estética, lógico, eu citei aqui o Naruto de Play 2 como um exemplo lá do Ultimate Ninja naranara, uma, Um estúdio de jogos que popularizou de forma muito forte Esse tipo de estética foi a Telltale, a falecida Telltale Que deu problema, fechou, despediu todo mundo, não sei nem se pagou os caras Eu lembro que deu altas tretas com o negócio da Telltale E o problema era muito esse, e, né, e a estética, deu problema era outro Mas a estética era muito apoiada nessas soluções de... Algum tipo de iluminação, mas o principal é que tudo era resolvido ali com uma estética mais próxima do quadrinho, mais próxima do desenho E dentro dos modelos a gente tinha marcações e expressões, né, que davam aquela impressão A gente vai ver isso... No, no, naquele filme do Homem-Aranha, com o Miles Morales lá, o Into the Spider-Verse, a gente vai ver essa estética ali também Mas eu sinto que até o Tale deu um, um chutão pra essa estética do 3D, 2D uh, popularizar bastante Tanto que quando a gente vê, muita gente quando vê esse, esse tipo de coisa, por exemplo, esse modelo desse alienado, desse jeito a, de, de cara, muita gente pensou um jogo <risos> Que é justamente isso aí que eu tô fazendo, adicionando umas linhas de expressões e coisas em cima do modelo mesmo. E, e realmente galera, é, é incrível que dá pra pensar pra fazer esse tipo de coisa. Uh, me apresentaram também recentemente lá no Twitter, sugeriram pra mim lá um programa, um programa não né, um, um pacote de plugins que permite você construir uma história narrativa naqueles moldes da Telltale, é, sem muita programação ativa, sem muita programação de código. só utilizando esse plugin que já meio que cria ali uma, uma, uma interface para você fazer essa programação, então vou colocar uma caixa de texto aqui, vou colocar um evento aqui, vou colocar um negócio lá, e eu achei isso muito interessante, e eu, eu, eu tô me segurando, porque eu quero... É na Unity. Eu quero baixar e testar e fazer. Mas eu não vou porque eu tenho prioridades. Mas é muito legal vislumbrar as possibilidades que tem uh, para projetos brasileiros acontecerem em, com estéticas e moldes e coisas que já são é, existentes no mercado, sabe? Não é não é uma ideia maluca. Não é um, um uh, uh, não é é algo que tem um potencial muito real e muito maneiro mesmo. Eu tava pensando, né? Qual que era o diferencial? da Telltale, naqueles jogos do The Walking Dead, por exemplo, naquele, naqueles primeiros episódios quando eu conhecia aquele jogo e tudo mais pra mim era a história, era muito louco, as reviravoltas e eu jogava pra ver a história tinha sim, o elemento de você decide o que você escolhe, o que você faz mas no final das contas era muito mais pra, pra, pra ver a história, né, eu tinha a sua história mas era muito mais pra ver a história, era um quadrinho, era um filme que você via em partes então vamos ao Blender aqui mostrar pra vocês como ficou essa versão finalizada do personagem. Você pode reparar aqui, ó, se a gente ativar o modo correto de... De visualização, né? Com o renderizador Eve em tempo real Isso que eu acho muito legal, né? Porque se isso, se esse resultado aqui acontece em tempo real Significa que a gente poderia rodar isso em um jogo de alguma forma, né? Uma coisa que você pode estar tá reparando que está acontecendo aqui Eu tentei reproduzir um pouco mais da estética do quadrinho do Gabriel Que era a retícula de impressão, né? Aqui eu não fiz aquela retícula, né? Em... Encaixadinha que ele faz lá, com cores diferentes Eu fiz só pontinhos <risos> Durante o personagem, né? E eu fiquei muito feliz de, de fazer isso, sabe? Pontinhos que estão acontecendo ali Deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra janela E mostrar pra vocês Os... os nodes É... o editor aqui do shader Então, aqui a gente tem o editor Vamos ver se a gente acha agora aqui O personagem, cadê o shader dele? Vamos voltar o personagem aqui também <risos> Então aqui, ó, como é que é abri isso daqui mesmo? Aham, era com o botão Shift. Aqui dentro, você tá vendo esse negócio aqui? Isso daqui são as configurações que estão sendo aplicadas para você ter essa visualização aqui desse personagem Então os nodes são maravilhosos, assim, é uma coisa muito legal mesmo Porque você tem até como produzir programação com isso né? é, um, é uma espécie de programação Você vai criando é, fatores, números, escalas né, e coisas E você vai acloplando tudo isso nos lugares Mas o que tá acontecendo aqui é que esse daqui tá pegando só a cor Uh, tinha um material aqui Que tava pegando... Uh, meu Deus do céu Então aqui você pode ver que tá um pouquinho Mais complicado. Guilherme, você bolou Tudo isso, Guilherme? Não, esse aqui eu meio que Peguei daquele tutorial que eu Mencionei aqui um pouco antes Sobre esses shaders pra cartoon Com esse visual mais Cartoonizado. Então você pode conferir é, esses tutoriais aqui também, link na descrição Pra ver as histórias do Gabriel e tudo isso que tá acontecendo aqui também Mas o que, o que tá acontecendo aqui, né, ou na verdade É que esse negócio todo está transformando é, Essas cores aqui que eu, Essas luzes, essas fontes de iluminação que eu separei aqui do lado Ele tá transformando elas em cores diferentes no personagem E em fatores que estão aqui na direita que se eu... Ativar tudo <risos> Todos esses negócios, você pode ver que eu tenho aqui Algumas lampadinhas nesse cenário Essas lampadinhas estão controlando Essas iluminações aqui Mas a cor dessa iluminação Está sendo definida Principalmente por esses Fatores que estão aqui do lado Então ó, se eu pegar aqui essa cor da luz E modificar, <risos> você viu que deu um bug ali Porque ele estava carregando, mas se eu modificar ele aqui Para uma fonte mais vermelha Você pode ver que essa iluminação, então, vai ter um toque mais avermelhado aqui no personagem Então, essa aqui é a, é a cor do personagem em iluminação Essa é a cor do personagem em sombra E aí, aqui tem as cores que as luzes estão tendo nesse personagem, né? Então dá pra você, com o mesmo modelo, né? Esse mesmo modelo aqui, fazer vários padrões de iluminação diferente para ele dar certo. Se eu não me engano, eu tinha salvo... Bom, não, não sei se ficou aqui. Mas eu tinha salvo outros materiais que tinham outras cores diferentes. Mas a ideia era muito essa. Tentar brincar com, olha lá, essa luz mais alaranjada. Porque uma coisa que tem no quadrinho mesmo, do Gabriel, é essa variação de tons dentro dos momentos diferentes da história, você ter variação de cores. Então, vamos tentar deixar ele aqui todo laranjinha. Então aqui, ó, já fica uma... Uma estética super mais quente de iluminação né? O Que a gente pode ter aqui esse recorte E esse recorte é muito legal Porque ele, é, ele pode ser bem preciso assim Ele pode ser um pouco mais esfumaçado Mas é, é muito fácil chegar numa paleta de cores bonita E fazer coisas sem ter que pirar em um monte de configurações, você dentro do personagem pode alterar como que essas coisas estão acontecendo, isso é muito legal, dá muita possibilidade, dá muito espaço para as coisas, então aqui tem algumas, não tem animação com ele, mas tem algumas poses, ó. a primeira aqui tem ele <risos> meio que limpando alguma coisa aqui do rosto, né? eu utilizei aquela boquinha de lado, é... mas o legal é aquele negócio, né? o, o 3D vai intercalar as poses, né? Aqui também tem uma pose, né? Tem essa pose que tá aqui. Que é ele meio que levantando, meio com sono. É, essa daqui com ele com a mãozinha aqui. Esse aqui ele tá meio que questionando alguém de alguma coisa, eu imagino. Aqui era é uma pose padrão T, né? Do, do próprio personagem. E aqui é ele bem bravo. Que era meio que pra testar. Como é que tava funcionando todas essas ferramentas diferentes de animação que eu tinha colocado aqui nele. Então, gente, esse aqui é mais um experimento 3D que eu queria compartilhar com vocês, com algumas ideias malucas sobre essa visão estética e tudo mais. No final das contas, eu fiz esse personagem parecer 2D tentando traduzir elementos da linguagem 2D. O primeiro deles é o contorno. O segundo, essas, esses contornos... O contorno externo, né? O segundo são esses contornos internos aqui do personagem que você consegue ver. Verificar né, nele aqui. E a terceira característica disso é o uso deliberado e controlado, mas artístico das cores que influenciam nele. Tudo isso graças também aos tutoriais que eu conferi na internet, que o pessoal também me passou. Então, confira os links que estão aqui na descrição. Vale a história do Alienaldo. Se você tiver né, um momento tenso do seu relacionamento, talvez não seja a melhor hora. Ou talvez seja, não sei Vai que é catártico pra você, eu não faço ideia Bom, fica aqui mais um vídeo Pessoal, a ideia era realmente dar uma mostradinha Nessas coisas, espero que você tenha gostado A gente se vê no próximo Valeu e falou Por que, que eu tô com uma caneta? na mão Não sei Assim é a vida Então tá, né?